Bom, galera, bem-vindos. No vídeo de hoje vamos aprender como criar um efeito realista de texturas em qualquer tipo de material que você pense em construir alguma arte. Esse vai ser um vídeo muito rápido, então preste muita atenção, depois sigo falando, ah, não, não, não consegui, blá blá blá... Ah, só lembrando, deixa o like. Bom, vamos começar aqui pela parte mais fácil, como todo mundo já imagina que deve ser feito, que é exatamente pelo Blend If. Para isso, eu preciso clicar duas vezes aqui na minha Layer. A gente tem o Dislayer e também o Underline Layers. Aqui no caso, eu vou estar utilizando o Underline Layers. Posso trazer minha área de sombra lá para frente e agora também separar as áreas de luzes, mandar um pouquinho aqui também para a gente ter um pouquinho mais de textura. Vou dar o Enter e pronto. Essa daqui é a parte mais fácil, a parte mais óbvia também, né? Que a gente consegue fazer o efeito e que não fica também tão interessante. Por qual motivo? Consigo dizer daí como palavra, aqui os contornos do meu personagem, do elemento, ou o que seja que eu estou adicionando, ele ainda não tá mesclando, ele ainda tá muito reto, muito duro, e isso daí acaba entregando então o que foi realmente adicionado posteriormente aqui no Photoshop, né? Então agora sim entra a parte aqui mais importante do nosso tutorial, onde vamos colocar então um pouco mais, um toque um pouco mais profissional. para fazer isso eu vou começar então deixando esse meu cenário aqui em preto e branco vou colocar aqui um Heal Saturation coloco Saturação-100. menos Eu posso também, e seria bem interessante gerar um pouco mais de contraste, deixar as minhas áreas de sombras um pouco ainda mais escuras e as minhas áreas de luzes também manter e deixar um pouco mais clara. para isso então é só fazer aqui o S no meu Curves, coloco um pouco mais para baixo, coloco um pouco mais para cima e perfeito. E por que que eu tô fazendo tudo isso? Porque nós vamos utilizar agora uma ferramenta que se chama Displace. Displace para quem já trabalha no Blender em programas 3D, já sabe exatamente como que funciona. Pra gente aqui que trabalha com Photoshop Photoshop um pouco parecido com as máscaras, onde tudo que é branco aparece, tudo que é preto some. Porém no Blender ou em programas de 3D tudo que é branco vai ficar um pouco mais para cima e tudo que é preto vai ficar um pouco mais para baixo. Assim a gente cria então um volume. E por isso que a gente utiliza então agora o Displace para a gente criar volume a partir da imagem do nosso cenário. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou precisar salvar esse meu arquivo. Então vou dar o Ctrl Shift S. Vou colocar aqui no meu é, desktop mesmo Tutorial. Posso dar o Enter e perfeito. Agora a gente pode deletar esses dois ajustes e a gente vai dar continuidade, então, ativando a nossa layer aqui do Twitter, né, da logo. E lembrando também essa logo é que ela pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um grafite, pode ser vários outros elementos. Você pode estar colocando ela até mesmo em outro cenário, não somente na parede, né, mas também alguma textura aí de camiseta, panos e várias outras coisas. Então vamos selecionar a nossa layer, entrar aqui em Filtro, em Distort e temos a opção aqui, a primeira delas, que vai ser o Displace. O Display, ele vem aqui com algumas configurações, né? A primeira parte vai ser a escala que eu quero ser feito. Dependendo do tamanho da sua imagem, as dimensões dela, né? Você precisa colocar valores maiores. E aqui eu tenho 1920 por 1080, então não vai ser um valor muito grande. Né? Isso eu acho que já tá legal. Depois a gente vai ter também a opção para fazer alterações. Aqui nós temos também como que ele vai ser aplicado: se ele vai estar encaixando, então por todo o nosso formato, ou se ele vai fazer aqui o tile, seria a repetição. Nada legal, né? Então vou colocar aqui e e alguma coisa. E aqui na segunda opção, repeat pixels para estar tá gerando mais deformidade mais diferenças e está repetindo então essa nossa textura. Eu vou dar um OK e nesse momento ele vai abrir então para selecionar aquele nosso arquivo. O arquivo tutorial, eu posso dar um abrir aqui. Ele vai fazer o cálculo. Parece que ainda não deu diferença, mas eu posso dar um zoom um pouco maior aqui no meu objeto e a gente consegue ver que ele fez então um cálculo a partir da nossa imagem em preto e branco, lembrando disso. E agora aplicou por cima da nossa textura do Twitter. A gente pode estar também modificando esses valores clicando duas vezes aqui em displays Vou colocar aqui no valor 20, 20. Vou dar um OK. Ele pede para selecionar Vou adicionar de novo a textura, vou dar um OK e agora a gente tem, então, ela de forma um pouco mais potente, tava assim antes, agora ficou um pouco mais agressiva, né? E assim a gente vai controlando, então, deixando a nossa textura cada vez mais parecida e cada vez mais específica também pro tamanho e pro tipo de material que eu tô utilizando. Galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem aqui no final do vídeo, se você tá assistindo, com certeza você vai ser um privilegiado a partir desse momento, porque nesse mês nós vamos estar fazendo um desafio super incrível, tanto lá no meu perfil do Instagram, né, e aqui também principalmente no YouTube, Onde vai ser um desafio para você estar criando artes E estar com a chance também de receber vários prêmios Além também do feedback por cima da sua arte Eu vou ficar muito feliz pela participação de todos vocês Estou planejando de um jeito que vai ser bem parecido com o Benny Que vocês gostam bastante Mas vocês sempre me pedem isso aí lá no WhatsApp Então agora vai ser o momento E eu espero que vocês aproveitem bastante Muito obrigado por ter assistido E a gente se encontra no próximo vídeo